No, so it, I'm so Dela, eu tô flex nessa ex com a minha neta à minha espera. Ela se entrega comigo, she knows better. É que muitos são views até desligar a câmera, mas. E ela sabe. Toda mulher que passou por mim levou de mim um bocado. Cada bocado deixado me tornou mais compacto. Fiquei petrificado com tanta medusa que molhou nos olhos e me disse que vi o futuro Lado. Sabemos que mulheres da minha época são tão frenéticas Umas excêntricas, sintéticas e quase epilépticas Vossa gostosura cuia tanto quando são autênticas Só não podem confundir atitude com falta de ética Acho que confundiram tornaram Gindung e cipido. Já nem eram companhia para gostar de um líquido Outras já tentaram arranjar cura para picada desse escorpião com o veneno nem sequer tem antídoto eu tenho tido tu Superas de forma elegante, chitante, e tu num instante consegues me pôr no auge Partilho experiências de vivências no VIP lounge Temos o tipo de vontade que faz pôr filme no pause E ela já sabe, do music in the house Porque a dope ou te alegro, te aleija Depende da tua aura ou te leva te eleva. Te lembrando que atitudes é que definem levels Amei o hot girl summer, teu hot girl summer Assagem no ginásio bronze e biquíni de várias cores Estavas bem quente nesse verão pretendendo ser bué de amor. Mas nenhum tinha quentura, crias debaixo dos cobertores porque no inverno o vento sobra forte Eu que tenho um chá que é bem bom um pra Não foi combina com a amiga que te trouxe Mas ela sabe quem sabe a combinação do cofre Onde guardas os segredos que revelam Que as tuas conquistas foram por mérito E não só Tu chamadas não atendidas E só pode ser boicote Afinal tinha um compromisso Eu nem dei conta que já era meia hey.